Mano, se liga que eu quero te mostrar aqui agora qual foi o primeiro treinamento de marketing que eu fiz, que me fez sair do zero. Eu comecei lá em 2017, não tinha feito venda nenhuma. E aí em 2018 eu comprei, olha, é, né, a partir de julho de 2018 até julho de 2019, ou seja, em um ano aqui, eu fiz mais de 338 mil reais em comissões na Hotmart depois que eu fiz esse treinamento e eu comecei basicamente do zero a aplicar isso. Então eu quero te mostrar agora qual que foi esse treinamento. Vamos embora pro vídeo. I live Bom então, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Júnior Moreira Bom mano, olha só pra você ver como é que tá o AP hoje, olha Hoje foi dia da Marise vir aqui, Marise, pra quem não sabe É a moça que arruma um apartamento, né, ela vem todas as quintas-feiras basicamente Pra quem não viu, olha só, eu mostrei pra vocês na semana passada Eu botei a TV na parede, a TV tava aqui em cima ainda Cara, ainda tem muita coisa pra arrumar E olha só que mais legal, o que, que eu fiz agora aqui no apartamento, não tinha, ó Alexa, acender LEDs Se liga, mano, no que, que okay. eu fiz aqui no apartamento, olha só Não tinha essas luzes de LED aqui Coloquei a LED aqui, mano, e ela, tipo assim, desenha o apartamento inteiro, olha só pra você ver que top. E ainda com comando da Alexa. Ah, não tinha aquela lâmpada ali também, botei aqui também. Ficou muito mais foda, né? Ficou tipo um tom de... como que eu posso falar? Tipo uma parada, ficou meio luxo, sei lá, ficou bem legal, né? Tipo, ó, Alexa, apagar LEDs. Ah, mano, caraca, mano, o pai tá chato, né? Mas enfim, vamos lá pro escritório pra mostrar pra vocês qual foi o primeiro treinamento que eu fiz pra ganhar dinheiro com um marketing digital de, de verdade, né? Tipo assim, antes de mostrar pra vocês aqui ó, na tela do meu computador Quero explicar uma parada pra vocês bem interessante aqui que é o seguinte Muitas é, pessoas que estão começando através da internet como afiliado Pode estar cometendo ou já cometeu o que eu falo falar pra vocês aqui agora, tá? No meu caso, pra quem se lembra, eu vou mostrar pra vocês na tela do meu computador aqui alguns resultados Olha só, vou pegar aqui em 2017 Só pra vocês verem que eu comecei lá em 2017 na época e não tive resultado basicamente nenhum, tá? Olha só pra vocês verem, vou pegar aqui, ó, mês de julho de 2017, do dia 1 olha só, do dia 1 de julho de 2017 ao dia 31, olha, atualizei aqui já pra vocês, R$12,00 foi o que eu fiz no meu primeiro mês na época, meu primeiro mês não, né? Na verdade eu levei 3 meses para fazer essa primeira venda aqui, foram 3 meses pra fazer essa primeira venda, e 12 conto, muitas pessoas aqui desistem, né? Aí... Olha só para você, ver, ó, vou lá em, em julho de 2018, ou seja, um ano depois, tá? Isso daqui eu não tinha feito nenhum curso, não tinha comprado nenhum curso, estava tentando fazer tudo do meu próprio jeito. Então olha só, do dia 1 de julho de 2018 ao dia 31, vou aplicar o filtro aqui para você ver, olha só, 300 conto. Ou seja, um ano, um ano depois, eu estava fazendo 300 conto ainda, foi 337 reais ali no mês, né? Ou seja, um resultado muito pequeno, tecnicamente falando, para um ano. Né? Tem pessoas que começam e com muito menos tempo conseguem fazer muito mais dinheiro Só que muitas pessoas não conseguem ter resultados porque eu identifico um erro que eu cometi aqui Muitas pessoas começam tentando fazer do seu próprio jeito ou de qualquer jeito, tá ligado? Tipo, ah, eu não preciso comprar curso, ah, eu vou fazer do meu próprio jeito E aí, mano, de tanto ficar tendo que caçar informação, de ficar procurando as paradas, não consegue ter resultados Os meus resultados começaram a mudar, olha só, se liga nisso aqui, ó. preste atenção, ok? Preste atenção, aqui olha, era, era julho de 2018, eu fiz R$337,00, tá? Eu comprei o treinamento que vou mostrar para vocês aqui um pouquinho antes disso daqui, um pouquinho antes, mais ou menos dois meses antes, tá? Desse resultado aqui, dois meses antes, foi quando eu comecei a colocar o curso na prática. Olha agora, eu vou colocar um mês na frente, ó, nós estamos em julho de 2018, agora nós vamos para agosto, olha só, 31 de agosto e dia 1º de agosto de 2018, ó. Vou filtrar e se liga, olha como que já melhorou. Foi para 4 mil reais. Ou seja, saiu de um mês de 300 reais pra 4 mil. Vamos adiantar mais um mês para você ter uma noção aqui, ó. Setembro, um mês na frente, ó. Dia 1 de setembro, dia 30 de setembro. Vamos filtrar para você ver, olha só. 8 mil reais, mano. Dobrou. 8 mil reais pra mim é dinheiro demais. Eu nunca tinha ganhado nada perto disso. Na verdade, eu nunca tinha ganhado aqueles 4 mil reais lá. Eu nunca tinha ganhado algo perto de 4 mil reais, tá? Segundo aqui agora, vamos adiantar mais um mais um mês aqui, ó, vamos para outubro agora, ó. ó, dia 1 de outubro, dia 31 de outubro, vamos aplicar os filtros aqui, apliquei, olha só, 12 mil, mano, subiu de novo, ou seja, foi subindo quase que uma escadinha, né, foi 4 mil no mês, 8, depois 12, foi subindo ali de 4 em 4 mil, vamos aqui para novembro, vamos adiantar mais um mês, para você ter uma noção aqui dos resultados, olha só novembro, vou filtrar aqui para você ver e se liga, mano. 36 mil reais, basicamente, se somar os dólares aqui também, né? Olha só, 36 mil reais. E detalhe, isso daqui como afiliado. Eu não tinha produto meu, eu não tinha produto próprio ainda. Tudo isso como afiliado. Se a gente adiantar mais um pouco, a gente pega uns meses que foi bem interessante aqui na mais à frente. Ó, vou pegar aqui o mês de maio, pra você tomar noção. Vamos aqui, ó mês de maio de 2019. Aqui, ó dia 1 de maio, ó, dia 31 de maio. Mano, tem uma serra elétrica fazendo barulho aqui, mas não reparem não, Tá? Mas olha só, dia mês de maio, olha só, 82 mil reais no mês de hora, Do dia 1º ao dia 31 de maio de 2019. Então o que, que eu quero que você entenda te mostrando isso daqui primeiramente? Que a partir do momento que você busca conhecimento e você começa a colocar aquilo na prática e outro detalhe importante que a galera não sabe esperar é... é que a galera não consegue entender, na verdade, é... esperar o tempo necessário para começar a ter resultado. A galera tem um hábito, mano, de que Começa a aplicar a parada hoje, tá? Começa a aplicar hoje e quer ter resultado amanhã, mano, não é assim que vai rolar a parada, tá ligado? Tipo, você precisa entender que leva um, um tempo. Porra, as pessoas fazem, por exemplo, faculdade durante 4 ou 5 anos pra nem saber se vai conseguir um emprego naquela área e quando consegue é com um salário ruim. O mercado digital te dá a possibilidade de você conseguir. Olha só pra você ver, eu tenho 4 anos de mercado digital hoje em dia, né, no, no marketing digital. E no meu primeiro ano, posso dizer, fazendo a parada de uma maneira profissional, né, de 2018 a 2019, eu fiz mais de 330 mil reais e em um único mês aqui fiz 80 mil reais. E em um único mês, qual mercado que em menos de um ano te dá a possibilidade de ganhar 80 mil reais em um mês? Qual faculdade? O que, que te proporciona isso? Nada. Só que você precisa entender que você precisa estudar, aplicar e esperar o tempo necessário para isso acontecer. A minha sorte, minha sorte não, né? O meu diferencial foi porque eu entendi que ia levar tempo para construir um negócio sólido. Só que se a gente parar para analisar, mano, um ano, dois anos, três anos, para você começar a ganhar 30, 40, 50 mil reais... É tecnicamente falando, curto prazo Só que a gente coloca uma expectativa tão grande A gente é tão imediatista Que a gente não está disposto a esperar um ano Para começar a ganhar acima de 5, 10 mil reais Por mês com o negócio Mas é claro que você precisa aplicar a parada do jeito certo tá? E muitas vezes a gente questiona assim, Preços de treinamento e tudo mais Esse é um dos motivos por qual hoje eu tenho Por exemplo, a minha comunidade Que é a Netflix, que né, os afiliados chamam de Netflix de afiliados E a comunidade Black, que... É, considerada Netflix afiliada, olha só porque ela realmente parece a Netflix e é 29 reais só por mês. Vou deixar o link dela aqui na descrição para quem já saber mais depois. Só que, né? 29 ponto, mano. Então qualquer pessoa que aprender a se tornar um profissional neste mercado, é, pode fazer isso, por exemplo, tá? Só que a gente questiona muito o fato de do seguinte, né? Ah, eu não quero comprar curso porque são caros, tudo mais. Mas mano, investe no seu conhecimento, ok? Mas enfim, qual que é o treinamento que eu comprei que mudou? esses resultados meus, tá? Vamos lá, nós vamos aqui entrar na Hotmart, eu tô aqui na minha conta da Hotmart aqui vai dar pra ver os custos que eu já comprei, esses dois últimos aqui que você pode ver, ó são as placas de um milhão de faturamento, uma placa de um milhão de faturamento uma placa de meio milhão de faturamento que eu vou receber essa semana, agora, na próxima semana aqui em casa que eu solicitei, tá? De faturamento. Enfim, vamos lá, ó. aqui tá aqui vários produtos que eu já comprei, olha aqui, ó, vários e vários e vários custos e nós vamos ver qual foi o primeiro, ó Ó, oh, tá chegando Música de suspense aí, editor Bota a música de suspense Pra gente fazer um suspense nessa parada aqui, hein Suspense, ó, oh, vamos lá Bem devagar Bem devagar, ó, ó, ó É devagar É devagar Menino, que velocidade é essa, Júlio? Tô brincando, vamos lá Vamos sério agora Olha aí o primeiro treinamento que eu comprei é do mago, Alex Vargas. Eu acho que o seguinte, quem não foi aluno desse cara vai ser aluno, porque é incrível. Esse cara vende pra todo mundo, mano, pra todo mundo. O primeiro treinamento que eu de fato comprei e apliquei tudo e me fez ganhar mais... Ó, o treinamento do Alex foi o treinamento que me fez alcançar os meus primeiros 10, 15, 20, 40, 50 mil reais em um mês. Olá, Alex eu só comprei outro treinamento quando eu já tinha passado da casa dos 50 mil, pra você ter uma ideia. Porque ele ensina a construir uma estrutura e tem um detalhe importante, tá? O treinamento do Alex Vargas eu ainda vendo ele como afiliado também, mano. Se você comprar no meu link, eu vou deixar até, até deixar aqui na descrição pra você, você ganha um outro produto meu de bônus, que é um produto que eu chamo de GPS das vendas, que é um como posso falar, um compilado de 10 mentorias online que eu fiz, tá? De 10 aulas ao vivo que eu fiz, que não, não ficaram gravadas, disponíveis para ninguém assistir. Que eu vendo hoje, né? Ele é vendido por R$197,00. Só que quem compra o Fórmula Negócio Online através do meu link, ganha este produto de bônus. Então, vou deixar o link do produto dele aqui na descrição. Se você vier comprar através do meu link, me chama no Instagram que eu te mando este outro produto meu de R$200,00 de bônus, tá? E lá tem, copy, tem tem vídeos lá sobre copy, sobre e-mail marketing, sobre parceria com influência, várias coisas. Então... Aí para você de bônus caso você queira, mas enfim, falando do treinamento do Alex, é o treinamento que para mim hoje que mais é, tipo assim, é o treinamento mais didático e que mais ensina a construir uma estrutura. A gente está falando de vender e construir uma estrutura que faça vendas para você todos os dias, independentemente do que você esteja fazendo. Olha só, olha isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês agora, ó. Em tempo real, três minutos, o que aconteceu aqui, olha só, uma venda de R$89,00 a três minutos. Olha só, então, ou seja. Tem 11 minutos que eu estou gravando esse vídeo, essa venda acabou de sair agora, enquanto eu estava gravando o vídeo, ó, 3 minutos. Mas se a gente descer mais um pouco aqui, você vai reparar que tem mais vendas, olha aqui, ó. Ó, tudo hoje, olha, tudo hoje, mano, ó, ó, ó. Tá vendo? Tudo hoje, mano, ó. Então, o que acontece? Quem ensina a construir uma estrutura, né? Tem gente que às vezes fala, ah, mas o custo do Alex é muito grande, porque realmente, de fato, olha só, mano, tem 490... E quatro aulas. Aqui tá constando que eu assisti apenas 7%, mas é porque ele mudou a área de membros, né? A área de membros, o curso do Alex não era na Hotmart antes, era em outra. Depois ele mudou pra Hotmart, né? É, mas tá falando que tem 440... É, não, 494 aulas. É aula pra caralho, mano. Só que é como se fosse uma universidade, não dá pra negar. O curso dele é, é, é, é muito completo, mano. Te ensina a construir uma estrutura. Não é esses cursos por aí que te ensina umas estratégiazinhas para você fazer algumas vendas. Ele te ensina a construir um negócio, de fato, tá? Então, acho muito interessante. Tem gente que fala, ah, mas as aulas são muito longas. Mano, acelera as aulas. A questão é que... Cara, é bom, o cara ensina tudo de uma maneira muito bem explicadinha, isso de fato é verdade. Mas de fato é o treinamento mais completo que existe hoje no mercado, assim, para quem quer construir uma estrutura completaça. Então, através do treinamento dele eu posso dizer, de fato, tá, que foi o treinamento que me fez abrir os olhos para esse mercado. Vocês viram lá, comecei em 2017, 2017 a 2018 eu não tive resultado basicamente nenhum, fiz 300 conto. Dois meses depois que eu comecei a construir essa estrutura, comecei a ter esse resultado. Se detalhe, eu não tinha... É, audiência ainda, tá? Quando eu comecei eu tinha dois mil seguidores no Instagram o Instagram era bem pequeno, não tinha canal no YouTube ainda então literalmente comecei a construir uma estrutura depois do treinamento dele do absoluto zero, tá? E aí consegui ter esses resultados aí. Mas enfim, é mais ou menos isso o mensagem que eu quero deixar pra você aí, se invista em você invista em conhecimento, vou deixar o um link tanto da minha comunidade e do treinamento do Alex aqui, o treinamento do Alex você ganha meu bônus que eu falei pra você também, e me segue lá no Instagram se você ainda não segue, demorou? Até o próximo vídeo então, valeu, tamo junto!